Fala galera, aqui quem fala o Vagabundo Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, estamos a menos de um dia então do evento final, vai acontecer amanhã no domingo às 5 horas da tarde no horário de Brasília, se você não puder acompanhar, né, espero que todo mundo aí consiga acompanhar o evento final né, porque promete ser muito insano, mas se você tiver algum compromisso e não conseguir acompanhar né, como sempre, eu vou estar trazendo né, o vídeo do evento mais rápido possível aqui no canal, então se você perder amanhã o evento, dá uma passadinha aqui, beleza? E tipo assim, né? se você for acompanhar então, o evento, né, lembrando, pra você entrar no jogo pelo menos uma hora, né, antes aí entrar as quatro horas no caso, pra você não ter nenhum tipo né, de problema ao assistir o evento final, tá? E olhem só, uma parada interessante é que hoje, possivelmente vai ser lançado na loja, a skin do Passer Elite, tá? Essa skin aqui do alienígena, que eu já tinha comentado, né? uma skin que vai ser exclusiva aqui do evento final, né, com a temática aí do evento e tudo mais e que provavelmente não vai voltar na loja no futuro, tá? Assim como a Paradigma, né? Foi exclusiva do evento do fim lá na temporada X. Então, né, se você curtir esse skin, né, já vai comprando ela hoje à noite, né? Porque possivelmente vai aparecer hoje à noite, porque né? Quem sabe ela nunca mais vai voltar na loja e se torne daqui a algum tempo uma skin é super rara. E olhem só, mas aproveitando aqui o assunto do evento, ontem, né, foi anunciado o último teaser aí do evento, né? Que foi aquele áudio aí da Mari que ela falou né, para a gente não confiar totalmente na Doutora Sloane. Ela também falou sobre alguma coisa, né, que pode estar dentro da nave-mãe que nem a Sloane saiba, tá ligado? Alguma parada bem misteriosa e que realmente né, pode aparecer durante o evento eu acho, né, que isso vai acontecer e o pessoal tá postando que vai ser o cubo, alguma coisa assim de qualquer forma, algumas horas depois aí, né, do áudio aí que a Epic Games acabou, né, anunciando da Mari ela colocou uma mensagem lá no Reddit oficial do Fortnite, tá? Ela, eu digo, né porque claro que foi a Epic Games que colocou, mas é como se fosse uma mensagem da Mari escrita exatamente o seguinte Olá a todos, sobre meu último episódio de podcast Suponho que você notou que foi cortado, né? É, realmente, né, no final foi cortado, tá ligado? A transmissão meio que caiu Isso foi feito pela própria Sloane E acho que ela vai cortar todas as minhas outras comunicações também É por isso que estou escrevendo enquanto posso como estava dizendo no meu podcast acho bom que você esteja tentando acabar com a invasão, é só com quem você está fazendo que estou preocupada e o risco da nave mãe, por favor tome cuidado com a Sloane então ela sempre está né, frisando isso tanto nessa mensagem como também no, no teaser né, mais cedo do áudio, que não é para confiar na Sloane, tá ligado? então será que no, durante o evento a Sloane vai fazer alguma coisa né, surpreendendo todo mundo também? é uma possibilidade sinta-se à vontade para responder isso mas lembre-se da paranoia extra da OA em relação à internet atualmente Se você mostrar apoio a mim Eles o sinalizarão como um extra picante Como eu sou sinalizada Se você mostrar apoio a eles Eles o rotularão né, como um advogado da OI Suponho que esta mensagem esteja em alto risco De ser capturada pelo filtro da OI Então irei bloqueá-la às 21 horas né, No horário de Brasília Dessa forma, eles podem não ver E meu aviso né, sobre a Sloane pode permanecer Se cuida, sério então tá aí, né, um aviso realmente Bem frisante, né, em relação ao Dr. Sloane Aqui feito pela Mari Então, mano, o evento, pelo jeito, revela, vai revelar Muitas coisas, tá ligado? Além, talvez, né, da aparição do Cubo Como eu falei, que é uma teoria que faz muito sentido A Dr. Sloane, né, pode fazer alguma parada Que ninguém tá imaginando, tá ligado? Então fiquem ligados, é porque o evento, com certeza Vai ser muito interessante E, gurizada, uma parada importante, né Que tem um pessoal comentando É sobre os teasers da próxima temporada Se vocês notaram, né, só teve teasers basicamente do evento final, não tem nenhum teaser da temporada. Isso já aconteceu, tá, antigamente Aconteceu na temporada 4, se não me engano Desse capítulo 2 Na virada, né, pro capítulo também não teve, né Teaser e tudo mais, só teaser de evento Então é né, pra vocês cacientes que Possivelmente não vai ter teaser da temporada 8 Só se tiver algum um teaser Na segunda-feira, tá, depois do evento Tá ligado? Pode ser, né, que vai ter Um teaser ou mais, né, anunciados Tudo no mesmo dia pela época, assim essa possibilidade, mas eu acredito né Que até amanhã, até o término do evento Não vai ter nenhum teaser oficial Oficial aí da temporada 8 Como eu disse, né, o único dia possível pra ter teaser É na segunda-feira, vamos ver né, se de fato Isso vai acontecer, então tudo que é teaser né, Que você tá vendo, tipo, sendo compartilhado Na comunidade, né, eu digo teaser da temporada Mesmo, é tudo fake, tá ligado? No momento, nenhum teaser oficial foi anunciado Pela Epic Games em relação à temporada 8, tá? Mudando agora de assunto, eu quero mostrar Uma sugestão que foi postada lá no Reddit Sobre um item, né, que poderia ser lançado No jogo aí na próxima temporada Olhem só que bacana, a ideia É a Epic Games colocar pelo mapa, né, alguns cofres, assim como tem né, os cofres aí, né, que tem barra de ouro, né, e tudo mais. Só que esses cofres, né, são brilhosos aí da cor branca, né, são um pouco diferentes, e quando você abre ele, ele dropa uma arma, né, que se encontra no cofre, né? Ali ele deu exemplo, né, tipo quatro armas que poderão ser possíveis armas desse cofre: a metralhadora de tambor, a metralhadora leve, a pistola né, repulsora e também o revólver de 6 tiros, se eu não me engano. Então tá aí, né, só um exemplo, né, de como colocar, tipo, armas do cofre de um jeito totalmente diferente no game. E, mano, sendo bem Bem sincero com vocês, eu achei essa ideia Muito interessante, tipo, não Disponibilizar, né, todos os itens do cofre aleatoriamente nesse cofre aí do mapa, tá ligado? Porque senão vai ficar muito estranho, né, a gente Tipo, encontrar, sei lá, o Zapotron, né Só um exemplo aqui, tipo, acho que Epic Games né, poderia limitar, tipo, 5, 10 Armas, né, do cofre, pra colocar né Nesse outro cofre aí que aparecer no mapa Mas enfim, achei uma ideia realmente bem interessante O que vocês acham, né, da Epic Games Colocar esse tipo de item no mapa Aí seria uma parada totalmente diferente, né, em baús A gente não encontra, né, armas que foram removidas Somente né, dentro desses cofres né, de cor branco Brilhoso, que é o caso dessa sugestão Tá ligado? Eu achei uma ideia bem bacana Mesmo, eu dei uma olhada nos comentários A galera também gostou bastante, então já comenta né, Sua opinião sobre esse possível item né, Que poderia ser lançado, não na próxima temporada né Quem sabe mais pra frente, mais no futuro Mas eu acho né, que seria bem interessante a Epic Games né, colocar alguns itens bem diferentes Aí na próxima temporada, e essa ideia Eu acho né, que se encaixa muito bem Mas enfim, é né, como eu disse, aí a sua opinião Se você acha que isso seria legal pro jogo ou não E olhem só, mano, vale lembrar né, que na né, quinta-feira, então, começou a última Semana Selvagem dessa temporada, né, que vai terminar, tipo, uh, amanhã, né, depois do evento já termina, mas só lembrando, então, né, que tem desafios, né, lendários, que você consegue, né, mais XP extra na conta, quem é viciado em XP, né, pode conseguir mais um XP até amanhã, só que, olhem só, o desafio lendário aqui da Semana Selvagem é pra você gastar barras de ouro, e não são poucas barras, não, você tem que gastar no total, né, pra você pegar todos esses 100 mil XP, mais de 60 mil barras de ouro, e, mano, isso é muita coisa, eu não sei se vai ter gente que vai conseguir fazer tudo isso, tá ligado? Porque é muita barra, é muita barra, mas enfim, até né, tá então, né, missões lendárias pra você conseguir né, mais um XP agora no final, aqui da temporada 7. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, na né, sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da mensagem da Mari, né, que ela colocou lá no Reddit do Fortnite, né, ela ressaltou mais ainda, né, a questão de não confiar na doutora Sloane, né, e tudo mais, então será que vai ter, tipo, uma reviravolta no evento a Sloane? Vai fazer alguma coisa que ninguém imagina? Eu acho que sim, alguma coisa esse tipo vai acontecer, eu acho que o evento né promete ser muito, muito da hora tipo, a base do evento, né todo mundo sabe que é os aliens versus a ordem imaginada mas tudo que vai acontecer é durante o evento a possível aparecer no cubo né, essa parada da Doutora Sloane pode ser alguma coisa também bem interessante durante o evento, então eu espero né, que ninguém perca o evento amanhã, né, com certeza vai ser muito da hora, e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado nas últimas notícias e novidades aqui da temporada 7 do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!